Olá, bom dia! Mais um Papo do Bem aqui e hoje eu quero falar sobre algo que andei refletindo, que são as frequências e como a gente faz para sintonizar nas frequências mais bacanas para a nossa vida. Vamos lá? num retiro na Tailândia, com a Jasmurin, chamado Quarto Escuro, Dark Room. A gente passa nove dias e nove noites em absoluta escuridão com a intenção de ter um encontro muito profundo consigo mesmo e é muito profundo mesmo, gente. A gente meio que resolve a vida, assim, imagine você ali na intimidade do seu ser, consigo mesmo, em total escuridão, com muitas horas de meditação por dia, onde a gente entra em contato mesmo, né, com certas energias, certas situações que já não fazem mais sentido para a gente, a gente pode simplesmente deixar aí. Eu tive muitos insights nesses dias, e mais um deles foi a respeito de frequências. Frequência quer dizer frequência de hertz mesmo, né? De, de som, de música. Porque tudo na verdade são frequências, né? Tudo é energia. A física quântica está aí para dizer isso para a gente: tudo é energia. A gente sintoniza com a luz do sol e é uma energia. A gente sintoniza com a televisão, com certos programas e é outro tipo de energia, outro tipo de frequência. Então, na verdade, será que a gente não consegue se sintonizar em frequências bacanas? Eu tenho usado muitas frequências aqui nos vídeos. Eu já dei essa dica para você na série que eu fiz sobre o amor romântico. E eu contei para você que uso nos vídeos uma frequência determinada, que é a frequência de 528 Hz que é dito que essa frequência abre o coração, é a frequência do amor Mas, pesquisando um pouquinho mais, eu cheguei a chamadas frequências de solfejo, e eu quero compartilhar isso com você hoje Frequências de solfejo, você pode buscar aqui no YouTube mesmo e também tem no Spotify. Eu tenho no meu aplicativo de Spotify, no telefone, e vivo usando. Mas quero compartilhar o que é isso, né? Essas frequências de solfejo são determinadas frequências que ativam coisas na sua vida. Então, por exemplo, aqui fiz aqui minha colinha para compartilhar com você. A frequência de 174 Hz, ela ajuda na redução da dor, da dor física. Ela promove o um relaxamento físico assim você diminui a dor. A frequência de 285 Hz promove rejuvenescimento nos seus campos de energia. Então, faz com que as energias naturais, a energia vital, flua melhor através do seu corpo e você se sente rejuvenescido. A frequência 396 Hz ajuda na liberação da culpa e do medo 417 Hz ajuda na remoção de padrões emocionais negativos 528 Hz é aquela do amor, abertura do coração e quando a gente ama e o coração abre, você consegue transformar as coisas com mais facilidade a frequência 639 Hz promove harmonia nos relacionamentos. 741 Hz ajuda a você ter ideias para solucionar problemas. 852 Hz é a chamada frequência do amor incondicional. 963 Hz ajuda na meditação e a percepção da unidade de todas as coisas. E estas são apenas algumas. Então, se você buscar aí no Google, na internet, frequências de solfejo, você pode usar essas frequências que elas, em geral, vêm dentro de uma música, dentro de uma música muito suave. Você pode deixar na sua casa tocando o dia inteiro para harmonizar o ambiente as pessoas você pode botar para você dormir ouvindo essas frequências a fim de modificar o seu padrão vibratório e por aí vai ou deixar muito baixinho no seu ambiente de trabalho de uma forma praticamente inaudível para não incomodar e aquilo de alguma maneira vai atuando em você Eu uso essas frequências direto aqui nos meus vídeos e muita gente pergunta nossa, como que eu me sinto tão bem quando ouço, quando assisto seus vídeos? Pode ser por causa das frequências também. Então, estou compartilhando para que você use também na sua vida. Mas se a gente fala de frequência bacana, que nos ajuda, será que não existem também as frequências nocivas à saúde? Nocivas à abertura do seu coração, ao seu bem-estar? Eu acredito que sim. Tudo é energia e aqui, no reino da dualidade, a gente tem aquilo que nos impulsiona ao bem-estar e aquilo que nos contrai. Então, vamos pensar aí que frequência é essa que você está pondo dentro da sua casa quando liga a TV, quando ouve certos tipos de música ou quando se alimenta de um alimento de baixa qualidade como o alimento industrializado, processado né? Que frequência que tem ali? A frequência dos medicamentos né? Até o, o, o cheiro dos medicamentos a gente sente assim, meio incomodado né? Então, que frequências você está colocando dentro do teu corpo, dentro da sua casa, no teu ambiente familiar? E será que não vale a pena repensar isso? E mudar as frequências? não apenas usando as frequências de solfejo mas também colocando as frequências assim da, da beleza na sua casa, do alimento bonito e natural das ervas dos aromas, dos óleos essenciais das cores, das flores tudo é energia então vamos nos alimentar no corpo na alma, na mente, nos nossos ouvidos com aquilo que de fato eleve a nossa vibração e a gente se sintoniza naquilo que há de bom no mundo Eu acredito que a gente pode modificar muita coisa na vida desta forma E Eu conversei um pouquinho com a Jasmine a respeito de frequência e quero compartilhar um pouquinho do que a gente conversou com você e se você não conhece a Jasmine Hinn ainda, entra lá no site dela. Dá uma olhada nas atividades que ela tem pelo mundo. Ela vai vir para o Brasil em novembro e eu te recomendo que você conheça essa professora espiritual também. É Is there a way to teach people how to leave this zone of low frequency, of duality, and struggling, and good and You know, first meditation and self-knowledge gives you a completely different perspective. So you can start to see life and feel life through different eyes, through a different pattern of energy. It's like TV channel changing. So lifestyle particularly meditation it's like click click change the channel and the one thing that I've really come to realize is I don't really turn things in high frequencies or low frequencies anymore oh. because that's still kind of like a judgment but what I've realized is to love and honor everything that each zone offers so I love duality because it is it, suffering and struggle because It teaches you something about you and you know maybe you've got a difficult situation in life and if you resist you go deeper because it's there to teach you a lesson so if you enter it and say what's the lesson for me and what's the gift this lesson's going to give me suddenly it's like you're open to learn you see with different eyes, you see what you're being taught by that manifestation yeah. and you know straight away this is teaching me patience I thought I had patience but I must need more because this situation is making me be more patient or um, this situation is making me be more compassionate Perfect, I love this idea that it's not low and high yeah. it's. I love this idea of channels because mm. sometimes you go to a TV channel and you don't like it but you can still look. Mm. What is this about? Mm. What's this teaching me? And then mm. you go to a different channel. Yeah. And it's not bad or good or it's a phase of they always say life is life is on earth at school. You yeah, know, you descend to learn. And eventually, you've learnt a lot about duality. You know, I'm in my 60s now, I'm a grandma, and I feel like, yeah, I played that game a lot. I've I've perfect. done a lot in that duality <laughs> realm and zone, and we don't need to change it because it's perfect. What it, it does, what it does, 100% perfectly. There is always perfection. Everywhere, that is perfect because it teaches us about unity and harmony and what we really want and so many people around the world are rising and saying I'm ready to really live in peace in me and with everyone on earth with all sentient life this is a rising consciousness and when we do that when we get to that point in our life it's like benevolence what people call God this infinite energy of source energy or or the unified field it's like it's so loving and it's so wise and it's so benevolent it's in us and it's around us and it's like it's just <laughs> like you're ready for peace on earth? you're ready for unity consciousness? you're ready for harmony? it's like yeah and then everything starts to change and you get the tools to re-vibrate yourself consciously into another earth that's like superimposed in another layer to duality now this zone is a little bit more harmonious and in this zone the brainwave pattern starting to go from busy <coughs> beta to relaxed alpha and then you keep applying the principles we offer lifestyle we offer and then you're going into the theta waves and then another earth zone it's still earth that another zone appears. And now when you're intermingling with everyone, because your frequency is in a different state, that's what you attract, because energy goes out and comes back the science. And now you just meet yummy, nice people, you meet supportive people, you meet people you can have real, authentic heart connection with, and you're like, ooh, earth. Eu like. It. <risos> e se você está curtindo o nosso Papo do Bem, as nossas manhãs de sábado, eu te convido a assinar o nosso canal, acionar o sininho de notificação, deixa um gostei aqui no vídeo e um comentário para mim. Eu procuro ler todos os comentários e quem sabe nos eventos presenciais por aí a gente se encontra. Fica de olho! E agora que você já deu aquela entendida assim, sobre frequências, fica de olho, porque no próximo Papo do Bem, eu quero fazer uma meditação com você. Uma, medita uma meditação para a gente se sintonizar nas melhores frequências deste planeta. Um beijo!